Deixa eu te falar uma coisa, eu entrei em contato com a menina do, da FEPES ali, tá? não cheguei lá, eu telefonei primeiro para ver se eu conseguia falar com alguém e ocasionalmente, depois até eu vou te passar um número aí, se tu quiser pedir para alguém ligar, acho que 39531062, se não me engano, daqui a pouco eu te passo certinho o número aí. E ocasionalmente dá na pessoa que é responsável direto por atendimento a questões de dúvidas de concurso, né? E ela me explicou o seguinte, ela que eu não tenho acesso à banca, ela não tem acesso à banca, só por e-mail ela falou. E aí eu expliquei todo esse caso aí da nota, da, da fórmula de cálculo da nota e tal. Ela deu uma olhada lá na hora na internet também, ela também realmente achou muito estranho. Só que ela disse que ela não tem o que fazer como atendente. O que o pessoal precisa fazer é vai abrir o recurso hoje, tá? Esse recurso é referente à classificação e o resultado da prova. E aí o pessoal colocar no recurso isso aí, né? Essa questão da fórmula de... que está equivocada, a fórmula de cálculo da nota, porque foi atribuído peso dois, duas vezes, tá? Isso é uma informação que eu acho que realmente dá para, até se quiser te colocar na tua rede social aí, que a orientação da FEPES é o pessoal, pode, colocar, pode falar inclusive que eu entrei em contato com a Fepese se eles quiserem ligar também, que a orientação é essa, é entrar com o recurso hoje, que vai abrir hoje, e aí para a banca analisar, tá bom, Legal? Um abração aí. Como calcular a nota da prova segundo o edital? Nota da prova é igual a conhecimentos gerais mais conhecimentos específicos vezes 10 dividido por 122. Como calcular o conhecimentos gerais e conhecimentos específicos? Conhecimentos gerais é português mais direito mais assinológico vezes 2. Conhecimentos específicos é administração mais legislação específica mais informática e medicina legal vezes 2. O que são matérias aqui que estão vezes 2? Porque elas têm peso 2. Quando tem as demais matérias têm peso 1. Então na hora de fazer o cálculo... A FPS fez o seguinte, olha só. Nota da prova aqui, ó. O cálculo tá certo. Nota de conhecimento específico, conhecimentos gerais. O cálculo também tá certo. Para você prestar atenção, olha só, a nota aqui de raciocínio lógico. O indivíduo aqui, olha, ele não acertou 28 questões de raciocínio lógico, ele acertou 14. Porém, como é peso 2, a banca colocou aqui 28 pontos, ok? Qual que é o problema? Na hora que ele vai colocar a fórmula aqui de conhecimentos gerais eu estou novamente multiplicando por 2. Então, eu não estou dando 28 pontos para o cidadão, estou dando 28 vezes 2, eu estou multiplicando por 4. Então, quem acertou mais questões das matérias de raciocínio lógico, informática, e legal, está ganhando muito mais pontos do que as, as demais matérias, por causa que o cálculo aqui está errado. E aí, lindos, tudo bom? É o seguinte, eu vou dar minha cara a tapa aqui, porque eu estava vendo umas coisas aqui na tabela do edital de auxiliar criminalístico e algumas pessoas apontaram que as contas, a conta que foi feita estava errada. Beleza. Aí como eu sou uma pessoa que se eu encasqueto uma coisa na cabeça e eu vou a fundo, eu fiz algumas pesquisas, falei com pessoas que têm um entendimento muito melhor que eu em matemática, em cálculo, porque eu não sou boa. A única coisa que eu sou boa é botar as fórmulas no Excel. Assim, boa que eu digo que eu sei o básico. Tamanho do Bernie <risos> Mas é assim, sabe o que, que é, gente? É que daí, assim, ó, teve algumas notas, que passaram de 10, porque se a somatória, 122, é o máximo que você tem que fazer e a tua nota deu, e daí dividido por 122 passa de 10, gente, não tem uma coisa errada. É, eu não tô entendendo isso, sabe? Eu também não sou boa em matemática, sou péssima, mas eu tô dando minha cara a tapa, porque as pessoas são burras. As pessoas não têm, às vezes, entendimento. Eu sou uma dessas. Mas, assim, quando foi levantado essa lab, pelas pessoas que me mandaram mensagem, eu achei estranho. E daí eu fiquei sabe? Hoje, desde o começo da noite, eu tô assim, coisada. Sabe? Pensando. Bah, gente, mas não tem cabimento isso, né? Por quê? Por que foi pessoas fazer uma coisa dessa? Multiplicar por dois, mais vezes dois pra... Né? Pessoal, assim, ó, muitas pessoas até estão pedindo pra me ajudar na... a ver se a nota tá certa ou não tá. Gente, é... como são muitas pessoas, me perdoem, mas eu não tenho como. Tá? o que você tem que fazer? Pegar aquela aqueles valores que estão na planilha, tá bom? É, colocar na fórmula que a Fepese disponibilizou no edital e depois vocês pegarem, tirarem o duas vezes e só somar e dividir. Tá? Então, é... é Vão atrás, vejam como é que é. Quem tem um pouquinho de, de facilidade em colocar a fórmula no Excel ou no planilhas, faça isso, porque eu acho que vai ajudar até vocês pegarem outras notas e verem que tem alguma coisa errada. Se eu tô falando uma besteira, mais tarde eu venho dizer ó oh, gente, eu falei uma besteira por causa disso, disso, disso, disso. Mas vamos tentar. Outra coisa, marquem concursos FEPESE, arroba concursos FEPESE para eles verem. E vamos tentar ver. Tem muitas pessoas que cairão da posição atual caso venha a se reverter? Terão. Terão pessoas que subirão posições? Terão. Mas vamos fazer o que é justo né? Mais uma vez eu digo, eu não sou dona da verdade. Então, pode acontecer de eu estar errada no meu cálculo. Outra coisa, parece-me que ficou, parece que aconteceu esse mesmo erro em Chapecó, tentaram entrar em contato com a FEPESE, a FEPESE ignorou, mas foram no Ministério Público e reverteu-se a situação. Eu coloquei isso no meu story que alguém me mandou mensagem, então procurem essa informação, tem um link lá, não tem um link, mas tem um, um link copiado lá, printem e vão atrás, vamos tentar ver se realmente eu estou errada, ou se numa dessas tem fundamento as mensagens que o pessoal me mandou e eu vim aqui falar, vamos tentar ver, né? tem grupo do Telegram, tem, tem o pessoal que está se movimentando, então quanto mais pessoas se movimentarem para isso, melhor, não é mesmo?